A Biblioteca, como eu disse antes, ela vem para poder trazer um pacote de, de exemplos para nós, digamos, e incentivos. Eu acho que um projeto como esse dá um sentido muito grande a uma comunidade dessa. Aqui ele vem ocupar um lugar especial, a praça, à disposição, sem o controle, sem a ficha. também faz parte do projeto, vir às escolas, contar histórias, eu acho que complementa perfeitamente a ideia do Estante Livre, essa biblioteca acessível, que mostra para as pessoas que o livro é acessível, que o livro é de todo mundo. O acesso ao livro, o acesso à literatura, é todo um processo de formação do cidadão, principalmente com mais conhecimento e informação, para fomentar o acesso à leitura e dar conhecimento ao talento dos capixadas. Vai ser bom porque a gente vai, lá poder, vai poder escolher o livro que a gente quer ler realmente. E poder ficar com ele até você conseguir terminar de ler ele. Uma oportunidade de poder conhecer obras literárias, de ter um conhecimento, ter uma relação maior com a leitura. Eu acho que a gente vai aproveitar a biblioteca vindo pra praça, lendo e se divertindo juntos.